que cooperar, temos que nos interessar por aquilo que se passa ali ao lado. Eu preocupo-me com o que se passa na ETO, é a ETO preocupa-se com o que se passa na Escola de Hotelaria. E acho que devemos viver assim, nestes ganhos conjuntos e nestas parcerias. Psicologia e poesia. O que é que há de comum? A primeira coisa a dizer é sobre mim próprio, porque estamos, enfim, penso que temos de falar a partir de nós, sobretudo quando estamos na poesia. Acompanhar a mudança do mundo, acho que tem de a forma como olhamos para o mundo. Ouvias no silêncio entre mim e a minha sombra? É importante falar de Deus quando passamos a vida a refutá-lo, sem ter em conta que no dicionário, Deus é, enfim, só uma palavra.